Bebe, bebe, galera. Meu ali. Antes de começar o vídeo, segue a dica do Pablito Vitale. Quer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 pm 365 o fantasy mais completo do mercado. Quero ver se era bom mesmo. Opa! É. aqui, <risos> Essa smoke aqui, ó, é um <risos> way tá vendo? Aí você vê o cara passando fundo ali ele nem viu você. Aí o que você faz pra matar ele, ó? Você só crava aqui de alp, ó. ó. Primeiro aqui o grátis. Eu sei que é você, Zaf. Ó, o cheater tá chegando em 3, bom, amiga, bom, 2, bom. 1... Pera. Falando pra vocês, galera. Ai, não acredito! Não é possível, velho! Oh, es... os caras tão me visando! Os caras estão me visando! Oh, oh! Tinha 4 caras no Zinho! 4! O cara veio em mim, velho! Como assim, não entendi? Agora eu tô sem respawn, meio. O cara vai me enrolar aqui, ó. Ah, não tô com passeio, Sanama. Tamo com o L, guys. Caralho, maluco é brabo. Snowzinho, sim, se você matar 30, você tá aprovadíssimo. Smoke mano. weed every day. É uma Perips, se uma gota de esperma tem mais vida que uma gota de sangue, porque vampiro chupa pescoço e não piroca? É uma criatividade surreal, velho. Como é tem que ser bom pra jogar bem vendiga? Olha tá os caras achando aqui, ó. Esse meio tava só Olha ah lá, olha ah lá! Tô com um de vida que Valve, tira essa arma! Porta, porta, porta pro lado. Porque tinha matado Vou Escuro, escuro escuro, escuro, escuro! Voltou. Já tem um porta, vamos o no pé. Meu Deus, morri. Ah, então... Nossa! Ah! Ai, acabou que as isso balas. Opa, Felix. Estou comunicando aqui meu desligamento da Bom. Muito obrigado por todos os momentos. Me deseje sorte na nova caminhada. Boa sorte. Comeu, comeu aí, amigo. Mas não tá muito boa pra mim não, visualizando ao vivo Entrou aí, velho um Me ajuda na, aí? Um na árvore, um na árvore Um fundo na árvore e um... um... Nossa senhora Baga meio, hein? Mais um reto, mais um reto, um O que a boca não deixou? Fazer vlog do Cup, guys Comunicação, TS, não deixou. Ah, oh, se zozinho. liga, se liga, se, não, se liga. Não, eles Que? Que? Que? Que? Não, não, não, que isso? <risos> velho! <risos> velho! <risos> Cadê esses caras do Major? Ah. Correndo, correndo, correndo B, correndo B, Vares. Ai! Nossa, velho! <risos> <risos> <risos> caiu o queda? caiu o queda? Eu vou pegar o queda pra você, amigo. Vira o Loft. Nossa mano Meu Deus do céu <risos> Meu nome é Optimus Prime Sub -dudezinho. Ai, ai, já pensou em ser pro player, Felps? Joga muito, mano. Ah, isso tá de brincadeira, né? Muito obrigado aí pelo elogio. Mas eu não entendi muito bem essa pergunta, não. <risos> o cara chega na minha stream perguntando se eu já pensei em ser pro player e fala que eu jogo muito? Mano, aí é pra rir, né, cara? <risos> ah, vai rolar as Vai rolar a zafis... Se olhar, que é cheater. Opa! Ah, ah, ah, ah! Ah, ah! Ah! Ah, Pra cima de mim! Pra cima de mim, Célin! Passando aí, Célin. Precisa de acariguar. Se, se passar despercebido, não vê. de vida, rapazi. Tem uns três no céu, né? Fundo nada, por enquanto. Peguei ele. de ligar. Ajuda ele em Ah, o cara me deu uma bala no ar! Liga as teclas. Tava por aqui esse cara. Ele atirou em mim. Mano, eu tô com a música do Caio na minha cabeça. Ai, vamos botar a música do Caio, vai.